Eba, uhu, show, uau, eba Oxi, cachorro mijando, oxi Hum, coca-cola Ó, oh, bonitinho, olha só Olha que bicho feio Olha, parece um bem vi. Em acabou de cagar o bicho, bicho zoildo. Eba, estou sorrindo.